Já imaginou você e sua família Curtindo o verão nesse imóvel Aqui em Capão da Canoa Se Deus quiser, esse momento vai chegar Esse Covid vai passar E tudo voltará ao normal Então se você procura Ou né, pretende futuramente procurar um imóvel aí no litoral Meu nome é Patrick Lopes Sou corretor aqui no litoral tenho esse imóvel à venda, dentre outros que eu tenho, mas esse é um imóvel realmente muito bacana, altíssimo padrão, rico em detalhes, finamente mobiliado, decorado, como vocês estão vendo, nunca usado, recentemente ficou pronto, foi entregue o edifício, então realmente vale a pena uma visita a esse imóvel. E mesmo que você não queira comprar o um imóvel aqui à vontade aí para tirar ideias de decoração se atualizar no, nos padrões aí que, que o pessoal está usando hoje, mobiliário de decoração garanto que esse imóvel realmente está na, tá na tendência está na moda aí do mercado certo? esse imóvel está à venda por 680 mil recapitulando aqui, são dois dormitórios suíte, banheiro social living, estar, jantar uma vaga de garagem, tá? Em Capão da Canoa aceita financiamento bancário e estuda outras condições de pagamento. Então vou deixar meus contatos aí embaixo. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu tenho fotos desse imóvel também. Ah, detalhe, a localização. Fica na Rua Cepé, aqui em Capão da Canoa. Se inscreva no canal. Curta, compartilha, comenta se você gostou desse imóvel E segue a gente para ver mais imóveis como esse Vou ficando por aqui, muito obrigado e até um próximo vídeo Fiquem com Deus